E aí pessoal, aqui é a Paloma Eu estou jogando nas ranqueadas e enfrentando o Alex O Alex é um personagem legal E eu já joguei contra ele Quem nunca assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição E quem já assistiu Pode também assistir para relembrar a jogada O Alex ele gosta muito de agarrar E eu preciso também tomar cuidado com esse agarrão dele e o jeito é enfrentá-lo Olha Dei o meu reverso Não adiantou muito, ele deu um agarrão Esse esperto Vamos jogando pra cima Poxa vida Ah Perdi Bom, dá ainda pra recuperar, né Vamos lá Porrada Ah, fica sozinho aí, dando Dá um agarrão aqui Pro outro lado Gente, calma oh, Eu que faço isso Calma Eu tenho meu super power Meu vertig. Esse Alex tá de brincadeira. Eu perdi, não é possível. Toma aqui. Let's go! Só mais um agarrãozinho. Agora. Morre! Oh, well. tá. Bora o final preciso estar atento aqui. Alex também tá. Vem. Uma mo Muchindeiro. Clássico. E aí continuamos a bater. Meu, dei o meu uso. Passou do lago. Deveria ter pegado. Toma. Não, não adianta. Tá esperto ele soltou o v dele Mexer que não fica esperto não olha foi bonito vai mas você ainda não ganhou não lá cima assim, aqui dá uma ajeitada nele morre you win Sim, Mais uma vitória, Round. One. Fight. Estou continuando aqui com ele. Ah. Yeah. Yeah. não vem, não. Yeah. Foi também ajoelhada. Deixa a vida de novo, essa porradona. Não há que aguente. I'm ready. Ah, querendo tirar uma Bem, aqui o Zangief é humildão Não tá com essa não Com tudo isso pra não aceitar e ficar nessa Calma, cara Olha, um de fininho, só pra agarrar Uf, Você não sabe, né? Eu sou especialista nisso Pronto, já deu, né, cara? Agora... Ai, ah, tá bom! Meu, não é possível. Vai, ganha só essa. Fica aí. Eu já fez sua jogada, já mostrou... Olha, me mandou lá pra cima. Toma agora, agora. Segura minha fúria. Afunda! Morre! Agora empatou. Vai ser o final, nega. Vamos tirar. Melhor vence. Vem. Ei, Alex. Não, ele tá esperto, mas eu também tô. Já segurando, mostrando quem é o rei do agarrão. Não. Ah, vai sozinho pra lá. <risos> Gente, eu preciso sair daqui. Quase que eu vou ficar tonta aqui. Para, amigo. Ah, vou cair nada. Vai, vadia. Morre. Tá ficando tonto. Toma, vadia, de novo. Gente, só mais um risco. Ah, o clássico. Morre. E é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. É... Compartilhar com seus amigos Deixar seu like e comentar Até mais, tchau!